Bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. A polícia do 11ª DP, Rocinha, investiga denúncias contra o tráfico dentro da Rocinha, CV, em São Conrado na Zona Sul, por conta de cobranças e extorsões contra comerciantes na comunidade. Os traficantes teriam mandado fechar um comércio, após o mesmo se negar a pagar taxas para os traficantes da Rocinha estariam cobrando gás, água e taxas por vendas nos comércios. Essa é uma atividade financeira dentro da Rocinha, aplicada pelos 157 na época que eram da facção ADA, e se manteve quando pularam para o CV. Antes de passar para o próximo vídeo do canal, deixe seu like para ajudar a compartilhar o trabalho, e inscreva-se no canal e ative o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos.